Se alguém chegar para você e falar assim, você está linda, nossa que roupa maravilhosa, com certeza absoluta você vai sorrir, o seu ego vai agradecer, a sua autoestima vai dizer muito obrigado. Mas se alguém chegar para você e falar assim, nossa, sua imbecil, babaca, você errou, provavelmente você não vai gostar. Você vai ficar chateado. Ou oh, chateado, né? Olá, aqui é o professor Antônio Bis. Nesse vídeo da nossa jornada da autoestima, vamos conversar sobre o poder da palavra. Se você te criar um hábito todos os dias, de manhã, ao acordar, olhar para o seu espelho no banheiro, claro, e falar para você, bom dia, hoje o meu dia será maravilhoso. Você cumprimentar as pessoas, sair de casa alegre e você falar com as pessoas com algo positivo com certeza absoluta você está alimentando a sua autoestima. A palavra tem um poder, a palavra tem vibrações, a palavra tem energia, a palavra tem luz. Faça um teste, diga para você, eu sou vencedora, eu sou um vencedor, eu sou um guerreiro, eu me amo. Diga para você com, com energia, com emoção, com desejo e você vai ver o que, que acontece no seu coração. Agora, se você olhar para o seu filho e falar assim, imbecil, ah, eu não gosto de você, por que, que você fez isso? Ele não vai gostar. Se você fizer uma fofoca, o teu colega não vai gostar. Se você falar qualquer coisa negativa para uma outra pessoa, a outra pessoa não vai gostar. Porém, lembre-se, tudo que sai de você, sai do seu coração. Então, se você falar mal de alguém, se você falar algo que não é gostoso, isso já está dentro de você. A palavra tem poder. Se você colocar emoção na palavra, na sua oração, por exemplo, se você colocar energia naquilo que você está falando, se seus olhos brilharem, com certeza absoluta, além de você estar alimentando a sua autoestima, a sua alegria interior agradece, a sua criança interior agradece, o universo agradece e você com certeza vai ter qualidade de vida. Lembre-se, a tua palavra tem poder, a tua palavra pode curar, a tua palavra pode energizar, a tua palavra aumenta a sua autoestima. Eu sou o professor Antônio Bis, se você quiser aumentar a sua autoestima, com certeza, clique no link aqui abaixo, baixe o meu CD-áudio, você é o limite e faça mais. Um abraço carinhoso. Não e até o próximo a próxima sacada.